Um gole que eu dou, onde meu bonde passou Um gole pro santo deixou, a cada passagem marcou pô, Que o motivo seja o mesmo quando bem Marcos. marcou Que esse show seja como o nosso primeiro E vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ah. Ei, ei, ei. Ah. ei, então nem precisa atacar Fazendo isso aqui, cê sabe que é o meu ofício Mas a questão é que cê nunca fez o rap E eu te explodo na batalha Como os fogos de artifício que ilumina Mas trago escuridão Cê sabe, mano, que dentro do seu coração Eu sou aflição Mas lembra, enquanto você cai O maior tá lendo os livros, tá treinando e faz evolução Evolução perante o Gabriel Desculpa que eu vou te mandar pro inferno, não é pro céu Porque nessa batalha hoje você vai ser réu Falou até de ofício, mas não cumpre o seu papel É cruel Então cê pega agora as ideias da onda, falou de artifício, suas rimas nunca que bomba. Então cê sabe, mano, que essa que é minha função. Aguenta a rajada de explosão. Então pode ser bomba, porque cê sabe esse é o um enredo. Mas prepara quando estoura, é claro que estoura seu dedo. Cê tem que entender o moleque inconsequente. Cê fala de inferno, sou Dante, inferno, eu sou residente. É residente, mas nunca que foi terrível. Por isso que no freestyle cê sabe eu sou terrível. Cê pode até tentar, mas eu te faço meu segredo. Prefiro estralar o dedo do que ser dedo de gesso. Pode ser dedo de gesso, tudo bem, aliado eu quebro Porque cê sabe só morte que eu celebro Esquece isso, mano, que eu te rasgo Esquece, eu te piso, pode pavir das mamorras tipo um trasgo Tudo bem, só que em uh. é cada batida Que onde eu encontro nunca ganho com torcida Só que eu sou o cara que elimina a sua vida Você fala de celebração ou o público da sua despedida? Uh. Uh. Primeiro round pesado, família faz barulho, caralho! Vamos tirar vamos deixar, de novo. Vai deixar. O que, que vai acontecer aí? Me diga! Sim. O seu crânio trinca! Me o seu cano drinca, o seu crânio trinca Me o seu crânio trinca O seu trinca. Me diga, o seu crânio trinca O seu, crânio trinca. Me diga, o seu crânio trinca. É batalha de sangue, eu trago rap na veia. Por isso que agora no é que o Gaflow encendeia. Não adianta me olhar aqui com essa cara feia. É sangue se eu morrer e subir aqui uma santa ceia. Então cê já entende, cê quer vinho, então vem. Porque cê sabe que cê perde, cê é fraco também. A nossa diferença eu vou além. Se você me ultrapassa na pista, daí pode pá que eu chego no 10. Tudo bem contra mim, vai fracassar. Cê sabe que nessa batalha, mano, é claro que eu vim assustar Falar de santa ceia, precisa se informar sou Dionísio Cuidado, sua santa ceia, eu vim bagunçar Então entende, mano, deve o cálice cálice. sabe, mano, que eu faço rap, fi Quando você tenta, mano, tenta evoluir, mas nunca vai Se contente, alcança a mim Se alcançar a ti, já acabou E hoje na batalha, cê come o pão que o diabo amassou Então seja já viu, mano, aqui já se acostuma Seu peso é pena, cê não vale nenhum pão pro Mas tudo bem, cê sabe, mano, olha só Stand, porque cê sabe mano Que Maurício em seu corpo, estende, porque cê sabe Me consome, eu sou projota Conheci o diabo e com a amizade é claro eu Fiz uma fome, cê fez a fome Falou errado nessa gás, então eu já te Explico que aqui cê tá pra trás Cê pode até tentar te bato mais Você falar aqui de projota pro jota Cê descansa em paz, pode ah. descansar em paz Tá tudo bem, eu te quero e lembro Porque eu te bato nas minhas chuva de novembro Você oh. se lembra moleque, cê aprende Aqui eu vim te falar, se contente Com meu calcanhar, tudo bem oh. o calcanhar não é de Aquiles agora Por isso que você pede e eu te bato na hora Esse cara aqui é o que te manda embora Você falar aqui de Projota você é a prova que o homem chora uh! Uh! E sou também a prova que o homem que realiza Mas tudo bem, eu honro minha camisa Porque cê sabe, mano, olha só A rima que é marcada, então olha pro lado E me aplaude da bancada. Uh! Uh! Uh! Vocês decidem, é o terceiro round eu não quero nem saber, eu vou sair de perto porque parpa vai voar, vai DJ! Vocês pediram para ser o terceiro, então mão outro, todo mundo outro e grita! O seu crânio! Birra. Cê sabe mano, no beat é claro que eu derramo a minha ira Cuidado que o beat vira, Mauri é um pirata E hoje é sua ilha que tá na minha mira Mas cuidado, não trago ouro, tô tipo de Midas Fazendo a rima mano, entende que elas são lindas Ataque decorado, mas tudo bem, cê não vai além Legal cê manda mal, por isso manda bem Tudo bem, mando bem, essa aqui é a visão Tentou fazer isso aqui, fazer uma inversão. Só que calma que eu te explico a situação. Sou com Gabriel na batalha, então só ver essa vira maldição. Por isso que é vida, gafão já te acaba. Você pode até tentar, representa o Piracicaba. Falou de arquibancada na batida. Você vai me ver lá na segunda fase e me acompanha da torcida. Pode ser a torcida, mas você não vai chegar lá. Porque você sabe, mano, que é fácil falar. Mas tá tudo bem, mano, é claro que eu vim finalizar. Fala muito, eu quero ver é você fazer. Tudo bem, tô fazendo, por isso que você deu sabe? terceiro. Eu vou te explicar que aqui eu sou freestaleiro. Meu mano agora eu vou te mostrar que cê tá pra trás Esse é o cover do Trojota Te bato, cê só quer paz Uou. Quer mais tudo bem, eu sou a ira Mas tudo bem, cê sabe mano que o beat vira Você falou de arquibancada Mas tudo bem, moleque, esmerilha Pois cê sabe que nunca cê engatilha É de dentro pra fora, por isso que eu tô certo Vou te mostrando agora que a minha ideias é reto Cê sabe de talento, eu sou esperto Falou que o beat vira, vira do avesso Que é meu lado certo Uou.